Bebida caseira para ajudar você a não gozar rápido demais. Olá, gente. Tudo bem com vocês, seus loucos da cabeça? Eu sou a Melissa. Eu sou a paqueira do tigrão. E realmente passamos uns 40 minutos sem parar. Lembra que o meu tigrão já falou de mim antes a quê? Mas ele disse que eu era ex, não falou a verdade. Eu sou a namorada daquele safado. Bom, hoje a dica para combater a ejaculação precoce será dada por mim, Melissa. Isso pode ajudar você a sair do zero a uns 10 minutos na foda, que já é bom demais, né? Mas tem como você chegar a mais de 40 minutos, aguarde. Bom, para ajudar você a ir vencendo a ejaculação precoce, e ajudar você a não gozar rápido, hoje trago uma bebida caseira. Ela é feita com apenas três ingredientes. Bebida de açafrão, gengibre e leite. O leite serve mais como base para essa mistura. Mas as outras duas misturas são para fazer você durar mais na transa. O gengibre e o açafrão têm funções que justificam serem apontadas como remédios caseiros para a ejaculação precoce. O açafrão tem grande prestígio como estimulante sexual nos países do Oriente, Pois tem efeito vasodilatador, além de promover o aumento da sensibilidade da região genital. Ou seja, aumenta a sensibilidade no pau e na vagina. Já o gengibre também favorece a circulação do corpo, ajudando também a melhorar a qualidade das ereções. Então, galerinha, esse nosso relato tem como base a opinião também da doutora Andrea Guarnieri, que é médica e nutróloga. Bom, seus loucos, Soldados do meu tigrão. Por hoje é só. Se você gostou desta dica, vai gostar mais ainda do vídeo no link abaixo. Acesse lá. Eu sou Melissa, namorada do tigrão. Se inscreve no canal, deixa like, comenta.